Cenário novo? Estúdio? <risos> A gente pede silêncio, mas não funciona muito, né? <risos> tendo porta, micro-ondas. Deixa eu dar uma plaquinha lá. É. Silêncio gravando. for <risos> Fornline. Eu esqueci que a gente tá sem voz hoje, gente. Tadinha da Enza, gente, é sério. A bichinha fez sete noturnas, cinco diurnas e tá assim, acabada hoje. Ela falou, Otávio, ou tu traz um vídeo, ou não vamos ter vídeo. É, eu tô muito podre, gente. Então hoje eu não tô. Que... Hoje eu não tô, tá? E a gente trouxe cinco bases veganas. Pra gente acabar com essa polêmica, todo mundo pergunta, porque agora eu tô usando material que não testa animais, logicamente, tô procurando comprar coisas veganas e tal. Então o povo você pergunta: aonde ah, compra? É difícil de achar no Brasil, você tem que viajar pra comprar e blá blá blá blá blá. Tem tudo aqui no Brasil. Eu trouxe apenas cinco, mas tem milhares de marcas legais, um monte de gente preocupada com esse rolê dos animais hoje em dia. Então o mercado tá crescendo cada vez mais. É isso, gente. Gente, esse é o tema do vídeo de hoje. No final eu vou ficar mais bonitinha, vocês vão ver. Tudo natural, eu sou bonita pra caramba! Vamos começar? <risos> trim, trim, trim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis bases veganas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! É, sete suas e outras que é, si essa, tá porque... Vou <risos> explicar. O, é, sete. A Enza, por acaso, compra uma base pra ela. Essa semana. E que, maneiramente, ela é vegana. Então, tipo assim, eu amei. Tá no tema, tema tá, no tá no tema, tema, tema. tá no tema, Então, eu vou começar pela Cativa, que é uma marca que eu super amo já. Faz tempo, assim, eles têm uns produtos ah. maravilhosos. Eu já uso faz tempo e eu adoro. Tem, inclusive, um Blur, um Prime, que é super incrível. Simple Organic. Que eu uso muito também, inclusive a Enza ama. Eu adoro a água termal, primer, argila, eu gosto bastante de coisas assim. Exatamente, tá são muito legais. A Dala, uh, finalmente achei aqui a Dala, que é uma marca muito legal também, que inclusive tu lembra, a gente usou no vídeo do carnaval, se eu não me engano, aquele produto. De dar brilho, aquele é, pigmento que é incrível, é a da, é da Dalla, Depois eu vou achar o nome pra colocar aí pra vocês. E eu tenho um adendo pra falar dessa que eu comprei pra minha mãe, essa aqui, porque ela é ótima pra pele madura também, essa. Olha, que dica, hein? Comprei pra minha mãe, essa ela adorou. Ai, que fofo! Essa aqui também é cultura, mamãe, mamãe, mamãe. Max Love Makeup, que pra minha surpresa, ela é vegana, eu nem sabia disso, eu ria tanto da Max Love. Lembra quando que a gente no começo? Essa aqui é uma fofa, eu amo. É a mais vaidosa Pro. Conheci essa marca já? <risos> Muito! gente. Mais Vaidosa Pro, eu simplesmente amei o nome. Gente, muito engraçado. Muito fofo. Fala oh, sério, vocês não gostaram de... desse nome, gente? Mais Vaidosa. E é oil free é, ah, essa, né? Ah, Boa, boa. Livre de produtos assim. Eu delas. tenho pele oleosa. Pra ti é uma coisa mais mate, mais seca, é. né? Uma que eu já amo, de paixão, faz um tempinho. E eu também gosto muito com a do nome. Chama Pausa para Feminicis. Ai, tudo bem com a gente? Zé. <risos> ela tem ah, uma cobertura enorme, né? Essa aí é rebocão. Essa né? aqui eu já conheço bem o trabalho dela. Eu uso bem. muito, inclusive uso muito pra oitava. A oitava ama essa base. Ela usa uhum. muito e tá sempre com a pele incrível, então não posso negar. Ela tem é rebocão, uma cobertura. Rebocão. é tem uma rebocão. cobertura pesada. Não pesada assim no sentido de ficar feio, mas assim, ela cobre bem imperfeições vermelhidão, é cravos, entendeu? Ela é ultra cobertura. Essa é a antiga, hum, acho que vocês lembram dela, a sereinha, ó. E essa é a nova. É da Bruna Tavares. Bruninha é de Tavares. De Queremos também. depois esse que os assim, da senhora Quando e tal. Quando a gente for famosa a gente <risos> vai ser Comprei essa semana. Sem querer, a gente não tinha nem combinado. E eu como eu rapei a sobrancelha pra fazer a desgraça esse fim de semana <risos> eu fiquei sem sobrancelha, eu tive que ir lá na Sephora. com uma sobrancelha nova. Essa base de alta cobertura é da Cat Bondi ela chama Locket. Essa aqui também, ela é bem equivalente à da Bruna Tavares. Aham. Ela é bem equivalente àquela da Ruby Rose, que toda pobre de respeito tem, que a gente ama. Que é desgraça, desgraça, só... Ela ela amava, ó, a Não, é, até eu comprei essa aqui, é. ó. Desgraça, só de... Ela só de pauzou para feministas e as graças só de Ruby Rose. De, de base. E, e aí agora eu comprei essa aqui ah, pra dar, né, uma melhoria. Deu um salto na vida, é. querida. que bom, venceu na vida. Nossa, comprou uma base boa, gente. É, é, porque se de olhar é na cara, eu vou ficar fazendo cor-de-rosa, <risos> gente. E essa é uma base que a gente não vai testar hoje, porque ela é muito rebocão, mas ela ainda assim é vegana. Amei. Vocês vão conhecer ela no próximo Drag Night, com é certeza. Bom, eu vou testar na Enza uma que eu acho que tudo a ver com o momento. Porque, tipo assim, agora ela tá meio de, ela tá de boy, ela tá cansada, ela vai tá querer daqui a pouco deitar e descansar. Então eu vou fazer uma pelezinha bem tranquila, bem suave. E vamos ver até onde vai a base líquida vegana da cativa, eu quero ver se ela cobre as imperfeições da Enza. Eu tô bem. Eu Hoje tem muito o que cobrir tá, aqui. Vou jogar uma termalzinha assim, ó, pra dar uma refrescada, que ela tá muito tensa, Bi, sério. Tensa. Tensa, eu? Eu tô, te... tô me forçando <risos> pra respirar. Tadinho. A Enza aqui, ó, Essa ficar Essa saguinha. Uma termal. Cada um aí de casa faz o jeito que gosta, que acha que deve, tá? Primeiro de tudo escolhe a base que acha que deve e testa da forma que acha que deve. Porque cada pessoa tem seu procedimento de maquiagem, eu uso algumas coisas que talvez não sejam necessárias pra você. Bom, eu costumo usar esse pincel aqui, tá? Que é tipo bem largão, assim, sabe? Do fiber. Do fiber? O que acontece? O meu é da Criolan, ele é maravilhoso pra aplicar a base de uma forma bem uniforme, assim, saca? espalhando tudo, olha só como, como essa base ela é, o formato que ela se apresenta, tá, a textura, olha só. Fumar não é só olho, esfumar também pode ser uma base Que nem eu tô fazendo agora, tá? Bom, eu tenho pra dizer uma coisa Eu gostei muito da cobertura da base Ela é tranquilona assim, saca? Tirou aquela impressão de cansaço que ele tava Pode reparar Deu um certo brilho na tua pele Tirou aquela coisa vermelha com um pouco de olheira que tava Aquela pele natural, porém cansada, tá? Cansada eu tô, não vai ter muito o que mal, gente. É. Essa, essa base, ela não é um efeito mate Ela tá deixando a pele com aquela cara ainda de de saudável, de saudável, porque eu não gosto de pele mate, quando a gente conversa, eu gosto de pele mais que tem essa, esse vício, essa coisa, sabe? Incrível a tua pele, tá muito natural mesmo. É claro que toda a base, depois você coloca um pouco de pó e ela dá uma selada, né? Mas enfim. E eu quero iluminador. Vou colocar um pouco de base aplicada bem direcionada na olheira. Pode pegar uma quantidade um pouquinho legal, porque a gente já percebeu que a base é bem fluidinha, então não vai ter nenhuma pontuação de corretivo, entendeu? Ó, agora a gente pega uma esponjinha tipo essa aqui, que eu já molhei antecipadamente com um pouquinho de água termal. E vou, ó, olha pra cima. Leves batidinhas. Sempre pra cima, no sentido, ó, pra levantar o rostinho da pessoa legal o truquinho né eu gostei e a pele tá com uma cara saudável e tá tipo incrível o rosto da Enza tá tipo quase novo e ela não dormiu tem um ano bem Sim. querida amada bom dia bonitinho. Eu acho que essa é uma base pra dia, pelezinha de boy pra trabalho, por exemplo. Então, galera, ó, foi isso o nosso vídeo de hoje, tá? Comentem com a gente, escolha outras bases e coloquem nos comentários pra gente. Se tiver vai. alguma dúvida também, coloca aí embaixo que a gente pesquisa pra vocês. Com certeza. Responde. Legal, legal, legal. Se inscreve no canal, galera. Se inscreve no canal, por favor. Dá uma moral, dá uma moral pra nós. <risos> Assistiu até agora, caramba. Faça até o final, inscreve no canal. Escreve. Aperta o sininho. Para as notificações, o soquinho famoso, soquinho do Enzo. Ah, o nosso soquinho aí que a gente ama. Ah, que legal. As redes, as redes sociais do canal também, né? Canal, canal Azurça. Azurça. No Facebook, no Instagram, Canal Azurça também. As redes pessoais nossas: Otávia Maciel e Elza Cunha, a cansada do rolê. <risos> Eu mesma. É isso, gente. Ai, Nos... que legal. Nos vemos no próximo vídeo, né? No próximo domingo. Fique esperto aí.